Olá, eu sou Melissa Lorange, e ao dar play nos meus vídeos, você concorda em ouvir a minha opinião sobre alguma coisa. Vocês já repararam que muita gente utiliza a famosa frase Mas essa é a minha opinião, quando elas querem justificar algo tenebroso, escroto, que te incomoda, que te deixa chateada, que te oprime, que reproduz discursos de ódio? Então, é muito comum disfarçar a raiva, a intolerância e a burrice com a tal da opinião, que às vezes nem é sua, ela só é copiada de algum outro lugar, você nem raciocinou muito sobre aquilo, você defende aquela opinião como se fosse sua. Você acha que aquela opinião, ela precisa ser cuidada como um bebê órfão de um outro pensador. E você fica com aquela opinião encruinhada em você e você não libera aquela opinião, quando na verdade é uma opinião merda. Aquela opinião merda que você não precisa ter pra você, você não precisa criar. Você não precisa adubar aquela merda, ela já está fedendo Você pode deixar ela simplesmente eu nunca cantinho seguir sua vida E catar uma outra opinião, não é mesmo? Esse disfarce de opinião, esse teoricamente lugar seguro de Não, mas é só a minha opinião É responsável por uma sequência de discursos opressores Que a gente tem que lidar na internet, não é mesmo? Normalmente, vem A minha opinião é essa, vírgula Mas eu não sou preconceituoso Mas eu não sou racista, mas eu não sou homofóbico Mais, mais, mais mas é a minha opinião, né? Então quando você não concorda com esse espaço de minha opinião, você é uma pessoa intransigente, você é uma pessoa intolerante, você é uma pessoa que não sabe lidar com a diferença, né? Então assim, vamos dar uma dica para você ter uma opinião mais interessante e para você não ficar destilando o seu ódio disfarçado de opinião, né? Quando uma pessoa diz que ela é contra os homossexuais, porque afinal de contas Deus criou Adão e Eva não Adão e Ivo, ela tem uma opinião homofóbica. Eu quero que ela não tenha opinião homofóbica? Quero. Eu posso obrigar a pessoa a não ter uma opinião homofóbica? Não posso. Infelizmente, eu não posso pegar a pessoa com um pensamento retrógrado e falar olha, essa sua opinião você não pode ter, vou tirar ela daqui, vamos jogar fora, porque o mundo não funciona assim, né? As coisas não são tão simples. O que, que eu quero da pessoa? Quero que ela pare de ser homofóbica? Quero. Mas antes dela parar de ser homofóbica, eu quero que ela pare de me incomodar. Eu quero que ela entenda que essa opinião é socialmente inaceitável E que ao falar isso, ela agride as outras pessoas E que isso não é legal Então, porque ela guarda essa opinião pra si, né E morra incrustada numa concha de ódio Onde ela merece afogar-se em mágoa e destruição Então, por exemplo, eu tenho as minhas próprias opiniões Que são muito polêmicas Ou até podem ser ofensivas para as outras pessoas Que eu guardo pra mim, né Eu guardo pra mim Porque eu não vou ganhar nada ofendendo os indivíduos por causa da minha opinião. Eu posso tentar atacar discursos e instituições que causam o meu desgosto por determinada coisa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma opinião que eu tenho que, as pessoas, que é ofensiva, as pessoas não deveriam ter, né? Eu acho difícil compreender... Mulheres negros homossexuais cristãos Eu acho muito complicado Pra mim é muito difícil entender Pessoas que estão dentro de uma instituição que historicamente As persegue, lhes tira direito eles lhes faz mal, né Inclusive, historicamente, as assassinam Pra mim é muito difícil, é uma limitação minha Eu não consigo Sair desse espaço Eu não consigo tolerar esse tipo de coisa Você não vai me ver Batendo na porta da Igreja Universal Falando, quer viado? Pode descer Vai, vai! descer daí todo mundo que vocês são pizza, as pessoas... Não vou fazer. Não vou fazer. Sabe por que eu não vou fazer? Porque o direito a ter religião é um direito humano, do qual eu não tenho nada a ver com isso. Eu gostaria que as pessoas negras, mulheres, homossexuais, LGBTs, de modo geral, fossem cristãos? Não gostaria. O que eu gosto é importante? Não. A minha opinião não é importante. Ninguém se importa com a minha opinião. As pessoas não vão viver suas vidas baseadas na minha opinião. É uma opinião escrota? É uma opinião escrota. Eu sei que ela é escrota? Eu sei que ela é escrota. Eu vou continuar tendo? Eu vou continuar tendo. Eu vou fazer alguma coisa a respeito disso? Não. Né? É uma intolerância minha que eu vou guardar pra mim, porque ninguém é perfeito. As pessoas são desagradáveis. Elas têm pensamentos que não são bonitos, né? A gente, não é perfeito. Mas o que eu faço com esse meu pensamento que não é perfeito? Eu não vou jogar em cima do coitado do menino que tá indo pra igreja. Por quê? Porque ele não me perguntou nada. Né? Ele não virou e falou... Beleza, o que você acha daí para a igreja? Eu vou falar: olha, eu acho. Né? Existem formas de expor opinião. Eu vou virar para ele e falar: idiota assimilado. Não vou, não vou. Olha, eu acho complicado, porque historicamente você está numa instituição que ele faz mal, você está participando dela mal ou bem, né? E eu acho isso difícil, para mim é muito difícil entender. Você é feliz? Vai lá. É a minha opinião em respeito à forma dele de viver, entendeu? Não estou dizendo que eu sou perfeita, que, oi, oh, ela tem uma opinião escrota, ela guarda pra si. Gente, isso é a única coisa humanamente possível dentro de uma sociedade. Você tem uma opinião que incomoda as pessoas, né, que é sua, que você tem uma questão com aquilo, você tem essa dificuldade, faz parte da sua luta, o fim das instituições cristãs, que você acha que elas são opressoras. Porém, não é direito seu oprimir o outro menino que é cristão, tá? Porque ele, de alguma forma, acredita que aquele é um espaço reservado de segurança. Eu acho que é um espaço tenebroso, mas o que eu acho, de novo, não é importante. A minha opinião sobre a vida da outra pessoa não é importante. O que, que eu faço? Eu não vou. Eu não vou. As pessoas marcam um casamento em igreja, eu não vou. Por quê? Porque eu não quero, porque eu não me sinto bem, eu não me sinto feliz. Né? E aí eu pego a minha opinião merda, minha opinião escrota, e eu guardo pra mim, né? Porque ela não precisa incomodar todas as outras pessoas do mundo. E eu só vou destrinchá-la de forma mais paciente, não ofensiva possível, quando alguém perguntar. Porque também queria, se você pergunta, você quer ouvir, né? Ah, ela foi. Não, você me perguntou. Você me perguntou o que você acha. Eu acho isso isso. Ah, que absurdo. Tudo bem, é um absurdo. Você tem todo o direito de não falar comigo, mas essa é a minha opinião. Entendeu? Entendeu? E aí, qual é a grande questão? A minha opinião não pode virar política pública. A minha opinião, ela pode ser embasada academicamente, ela pode ser justificada historicamente, ela pode ser qualquer coisa. Ela não pode virar política pública a partir do momento que ela nega direitos a um grupo de pessoas. Eu não posso colocar um vigia gay na porta de cada igreja instituição religiosa cristã e falar olha só, você é desmunheca, você não pode entrar aqui porque a lei... foda-se. O Estado é laico, portanto as pessoas têm todo o direito de se enfiar na religião que bem entenderem. Se eu acho que gays não são criaturas divinas porque Deus criou Adão e e não é Adão e Ivo, eu não posso. Negar o direito das outras pessoas baseado nessa minha opinião merda. Entendeu? Porque é uma opinião merda. É uma opinião merda. Ah, é justificada pela fé. É justificada pela fé. Podia ser justificada pela ciência, podia ser justificada pela história, podia ser justificada pela minha tia-avó Bernarda. Não interessa. Eu estou negando direitos humanos a um grupo. Eu não posso. A minha opinião não pode negar direitos humanos aos outros. A minha opinião, ela pode ser merda, mas ela não pode negar direitos humanos aos outros. Né? Eu posso continuar com ela, posso alimentar ela, posso tentar fazer com que ela se torne válida e que as pessoas, por livre e espontânea vontade, não estejam. Dentro de instituições católicas. Então, a pessoa que acha que homossexuais não podem casar, porque Deus, foda-se, você não pode negar um outro direito a um grupo por causa da sua opinião. Se a sua opinião nega direitos a grupos historicamente oprimidos e a grupos historicamente embasados que não fazem mal a ninguém, você não pode fazer, né? Eu não posso fazer, eu não posso inclusive fazer, eu acho a monogamia uma coisa muito esquisita, eu acho a monogamia compulsória um horror, eu não posso inventar a lei, não, eu acho a monogamia errado, eu acho a monogamia esquisitão, vou fazer uma lei que a pessoa só pode ser monogâmica se ela fizer um teste dizendo que ela não vai trair ninguém, não posso fazer isso gente, as pessoas têm todo o direito humano de fazer merda, né? Então, por exemplo, se você acha que a Raven deveria ter vencido a segunda temporada e não a Tyra, essa é uma opinião sua. Você não pode fazer isso ser uma lei. Você tem que segurar pra você e falar, ah, eu acho isso. O que você acha, meu amor, não é importante. Se você acha que os veganos são os loucos bitolados, que você tem que comer carne pra caramba, essa é uma opinião sua. Guarde pra você. Você não vai conseguir convencer ninguém a ir pro churrasco dizendo que a pessoa é uma louca bitolada, tá? Só pra te dizer, essa é a sua opinião, ela não é importante. Então, toda vez, tá? Vamos concluir aqui comigo. Toda vez que você quiser dar a sua opinião para alguém que não pediu, lembre-se, a sua opinião não é importante para as outras pessoas, ela só é importante para você e para quem pediu a sua opinião. Se ninguém pediu a sua opinião, não fique criando tretas que não te dizem respeito você pode passar o seu tempo fazendo outra coisa, tipo um curso. Era só isso que eu tinha para dizer, eu vou sair por ali, ó, oh, ó, oh, girando a cadeirinha, Você é mais do que as suas opiniões. Você são as suas opiniões, os seus contatos, as suas experiências, os seus amigos, né? As suas felicidades, seus afetos. Você não é um montinho de opiniões enfiadas na sua cabeça por pessoas, né? De direita, de esquerda, de centro, da puta que pariu, o padre, a bicha, a drag queen, Cher? Não, no caso se for Cher você escuta mesmo porque I believe.